Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Kenna Academy Brasil. Nessa aula, vou falar sobre o sangue. Você sabe o que é o sangue? O sangue é um tecido conjuntivo líquido que é produzido na nossa medula óssea. Ele flui pelas nossas veias, artérias e capilares sanguíneos. A sua principal função é o transporte de substâncias, como nutrientes, oxigênio, gás carbônico e toxinas. Ele também participa da regulação e proteção do nosso corpo. No nosso sangue, encontramos o plasma sanguíneo, responsável por grande parte de seu volume. Também encontramos em sua composição as hemácias, leucócitos e as plaquetas. O plasma sanguíneo é composto por água, oxigênio, glicose, proteínas, hormônios, gás carbônico, vitaminas e etc. As hemácias transportam gás carbônico e o oxigênio pelo corpo. Os leucócitos são responsáveis pela defesa do nosso corpo. E as plaquetas são fragmentos de células que realizam a coagulação do sangue. Existem alguns tipos sanguíneos, e esses tipos de sangue são classificados de acordo com a presença ou ausência de aglutininas, assim sendo classificados como sangue tipo A, um dos tipos mais comuns e que contém anticorpos contra o tipo B, só podendo receber sangue de pessoas tipo A ou O. Também temos o sangue tipo B, um dos tipos mais raros e que contém anticorpos contra o tipo A, só podendo receber sangue de pessoas do tipo B ou O. Sangue tipo AB, um dos tipos mais raros e não possui anticorpos contra A nem B podendo receber sangue de todos os tipos sanguíneos. E, por último, o tipo O, que é conhecido como doador universal. Ele é um dos tipos mais comuns. Possui anticorpos contra o anti-A e anti-B, só podendo receber do sangue de pessoas tipo O. Então, o sangue tipo O é um doador universal. Ele pode doar para todo mundo, mas só pode receber pessoas do mesmo tipo de sangue que ele, o tipo O. E para encerrarmos a aula, eu gostaria de falar sobre o sistema circulatório, que o sangue é uma função muito importante desse sistema. Esse sistema é composto pelo coração, artérias, sangue, veias e capilares sanguíneos. Ele apresenta várias funções. A primeira delas é a defesa contra agentes invasores pois, no sangue, há anticorpos que promovem a defesa do nosso organismo. A segunda função é a coagulação sanguínea. As plaquetas do sangue promovem a coagulação sanguínea. A terceira função é a regulação da temperatura corporal. O sangue circula por todo o corpo e promove a manutenção da temperatura corporal em todas as partes do corpo. Outra função bem importante é o transporte de hormônios. O sangue transporta os hormônios através de sua própria circulação. E a última, porém não menos importante função, é o transporte de nutrientes, gases e resíduos. O sangue também transporta todas essas coisas através de sua circulação. Bom, essa foi a aula de sangue. Espero que vocês tenham entendido tudo e até a próxima!